E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos somar números de dois algarismos utilizando uma reta numérica. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Sara tinha uma torre com 42 blocos. Ela adicionou 12 blocos vermelhos, 14 blocos azuis e 16 blocos roxos. E o que queremos saber nessa aula é o total de blocos que Sara tem agora. E, para isso, nós vamos utilizar uma reta numérica aqui. E essa reta numérica ela é infinita para os dois lados, e eu só coloquei uma parte dela aqui. E essa marca maior eu vou colocar como o 40, porque eu quero ter certeza que esse 42 está dentro do meu intervalo, e, como aqui é o 40, nós temos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, essa outra marca maior. Então, esse intervalo é de 10 unidades, portanto, aqui nós temos o 60, aqui o 70 e aqui o 80. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente marcar na reta numérica esse 42 aqui e também somar cada um desses blocos e ver quantos blocos no total Sara tem. Vamos começar utilizando um ponto de partida, que no caso é esse 42. Então, aqui nós temos o 40 e, por isso, 41, 42 está aqui. Ou seja, o número de blocos que a Sara começa. E desse ponto de partida, ela adiciona 12 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, parando aqui. Ou seja, desse 42, nós adicionamos mais 12 unidades, mais 12 blocos. E que número é esse? Simples. É só você ver quantos números passou do 50. 1, 2, 3 e 4. Portanto, esse é o número 54. Você poderia ter feito até de outra maneira. Do 42, você poderia caminhar aqui 8 unidades, chegando no 50 e, depois, caminhar mais 4 unidades chegando no 54. Em seguida, a Sara adiciona 14 blocos azuis. Então, daqui, nós vamos caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 unidades, parando aqui. Ou seja, nós adicionamos 14 blocos ao 54. E que número é esse aqui? Aqui tem duas maneiras de pensar. A primeira é quantas unidades passou do 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, esse é o número 68. Mas você também pode voltar duas unidades a partir do 70. Então, 69, 68. Esse é o número 68. Depois disso, a Sara ainda adicionou 16 blocos roxos. Então, daqui nós vamos ter que andar 16 unidades na reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. No último, né? Ou seja, o intervalo da nossa reta numérica foi certinho. Então, dos 68, nós adicionamos mais 16 blocos roxos. E para descobrir qual número é esse aqui, nós só precisamos ver quantas unidades passaram do 80. 81, 82, 83, 84. Ou seja, esse é o número 84. Portanto, a Sara ficou com 84 blocos no total. E uma outra maneira de pensar nisso aqui é que nós andamos dois blocos aqui do 68 até o 70, depois mais 10 blocos do 70 até o 80, e depois mais 4 blocos aqui do 80 até o 84, ou seja, 16 blocos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!